Depois da segunda-feira sangrenta, parece que o espírito natalino resolveu entrar no corpo do Trump. Pois é, acredite se quiser, os Estados Unidos anunciaram nessa terça-feira que vão adiar para meados de dezembro a implementação da tal da sobretaxa de 10% sobre os produtos chineses que teoricamente entraria em vigor agora, no início de setembro. Essa recuada do Trump acabou trazendo um grande alívio para os mercados, que interpretaram esse movimento como um gesto de boa vontade do presidente norte-americano. Que, como também não é bobo nem nada, quer evitar uma escalada inflacionária nos Estados Unidos antes do Natal, já que na sua lista de isenções ele incluiu brinquedos, computadores e celulares. Nesse cenário as bolsas mundo afora se animaram Inclusive na Argentina Que chegou a cair quase 40% no pregão anterior Em Nova York o índice SP500 subiu 1,5% O Ibovespa fechou em alta de 1,36% Aos 103.299 pontos Já o dólar caiu um pouquinho Recuando 0,61% e sendo negociado a R$ 3,96. Amanhã de manhã tem a divulgação dos dados sobre o PIB na zona do euro, que, se vierem ruins, podem causar algum estrago, já que o medo da recessão na economia mundial ainda continua em pauta. E no Brasil tem votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em mais um capítulo da novela da Reforma da Previdência. Então fiquem ligados!